está passando bem, está passando correndo bem, mas geralmente prende um pouquinho, assim, você precisa... Olá a todos, estamos de volta aqui, da oficina de direção Hidalgo Kalecar, para falarmos para você aqui sobre um assunto muito importante, nosso trabalho aqui é em reparação e direção hidráulica, nossa especialização, mas também estamos aqui é, nos dedicando a fazer, a trazer soluções de reparo para sistemas de direção elétrica, tá? e o assunto abordado neste dia é sobre a direção elétrica dos veículos da Honda, é, propriamente dito New Civic, assim, a 2010, 2011, 2012, problema muito recorrente que acontece nessas direções é barulho, principalmente barulho. Barulho de ferro com ferro, semelhante a esse barulho, né? coisa batendo ali que você não entende muito bem o que está acontecendo, se é um Honda ou se é uma carroça, correto? Mas a gente aqui na direção hidráulica LK, a gente tem aqui esse serviço e esperamos poder te atender, tá certo? Então, é, o que acontece com essa direção? Essa direção, ela por sofrer essa fadiga, esse desgaste em determinada peça, é, propriamente dita cremalheira, os dentes da cremalheira, com esse desgaste todo, é, ocorre de é, perder ali o contato de peça com peça, sem fim com a cremaleira e aí há esse contato, essa batida durante a rolagem do carro. Então passou em lombada, passou em buraco, bate e aí é aquela coisa insuportável, tá certo? Mas estamos aqui em Volta Redonda, no interior do estado do Rio, para poder te atender com esse serviço fantástico e é um preço muito cômodo, muito especial que o proprietário de um Honda Civic pode pagar. Correto? Então, é, a gente está para poder desenvolver melhor esse trabalho, trazendo para você a solução, a maneira como é aplicada ali o serviço de cada item, os profissionais envolvidos, porque não se trata somente de mim, correto? Não se trata apenas do mecânico aqui que faz a montagem, né? Mas são uma série de serviços que pode ser o de retífica pode ser o de fabricação da peça, pode ser também ali o do torneiro, que faz aqui as buchas, correto? Que são propriamente dito aqui, duas buchas principais do lado direito e esquerdo do carro, que são fundamentais ali para promover o conforto e dirigibilidade e condução perfeita do carro, certo? Tendo as condições de poder fazer o alinhamento e aí começar a solução definitiva para esse problema tão recorrente, tão comum para você que, propriamente de tem certamente um Honda Civic, pode estar passando por essa situação, tá certo? Mas eu vou te dizer é, com muitos detalhes, tá? No vídeo que a gente vai fazer aqui após é acerca da montagem, ou melhor, da, da, do reparo dessa caixa de direção, tá joia? E hoje o assunto aqui, na continuidade, é sobre a montagem. A gente já falou um pouco sobre a desmontagem, né, a limpeza das peças, a preparação das peças que vai ser retificada ou trocada, né, substituída, e agora a gente está aqui na fase da montagem dessa caixa fantástica. É, vale a pena lembrar, caixa da marca Showa É uma marca japonesa, certo? Com instalações aqui no Brasil Onde eles produzem aí uma gama de muitas peças Não somente para os veículos da Honda Mas para outras montadoras também a joia? E é com isso que a gente vem te convidar A você clicar aqui no link abaixo E, e ver o que te aguarda ali de especial, seja você mecânico, e a gente fala especialmente para estes, ou seja você um proprietário de um veículo Honda que enfrenta esse problema. E olha só, é, esse serviço não se aplica somente ao New Civic. Pode ser uma CRV, a gente dias atrás mesmo atendemos aqui é, esse veículo da Honda, em que a qual também passa por esse tipo de problema. Problema, talvez, que não seja tão grave quanto o dos Honda Civic ou New Civics, Mas CRV, né, e como muitos outros aí, como Fit, né, também enfrenta esse problema. Estamos aguardando o cliente chegar para o seu veículo para poder resolvermos o problema. Pode ser também um, um, um outro Honda, como o HRV carro mais novo, mas as nossas estradas não dão condição é, para uma uma rolagem tranquila, certo? desses veículos sofrendo muita perca, muita fadiga, muito estresse aí das peças, vamos assim dizer. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? de peças que vão passar aqui pela montagem dessa nova caixa, tá bom? que vai estar praticamente novo, embuchamento novo, certo? Cremaleira retificada, os dentes você pode ver que estão aqui os dentes do meio perfeitamente reconstruídos e temperados, tá? Fresados na medida específica é, é, de fábrica, tá bom? Então, olha só comparando-se com uma outra aqui que já passou também por uma retífica, mas não tem como resolver, não temos mais como utilizar ela por conta de mais dentes, está poroso, a ferrugem atacou de tal modo, de tal forma que o desgaste saiu do meio, foi para os extremos, para a direita para a esquerda, então aonde é que há mais dentes aqui que não podem ser retificados é, por conta da segurança da peça e trazer para o veículo, certo? temos aqui outro exemplo já de uma retificada, mas com condições de utilizar e montar em outra caixa. Você pode reparar se você olhar detalhadamente, né? Aqui você vai perceber que as diferenças aqui dessas peças, tá certo? Então é essa aqui também com a cromagem boa, tá bom? Que a gente vai montar nessa belezura de carcaça e levando assim uma segurança segura útil e como eu gosto de dizer de valor tá bom vamos então seguir para o vídeo da montagem